Olá, meu nome é Melissa Lorange e bem-vindos ao meu novo projeto A Barça Drag Então, eu vivo apontando para as pessoas jovens que fazem drag que elas não sabem nada sobre a nossa história e aí me obrigaram a gravar esses vídeos, que é o quê? Eu fazer uma leve pesquisa, uma enciclopédia, eu quase iluminista francesa, fazer uma leve enciclopédia sobre o nosso passado do movimento drag transformista. Por isso que eu resolvi colocar o nome de Barça Drag. Porque se você tem por volta de 30 anos, você usou a Barça no lugar do Google para fazer pesquisa. Se você não tem mais que 30 anos e não tem a menor ideia do que é uma Barça, provavelmente você precisa acompanhar esses vídeos para aprender coisas do passado. E eu fiquei pensando em como é que eu faria esse primeiro vídeo. E eu resolvi fazer da forma que todo professor preguiçoso faz, indicando filmes. Porque na verdade eu não quero fazer um grande material que serva como verdade absoluta, nem nada disso. Então eu resolvi falar sobre dois filmes que já foram lançados, que são pesquisas que vocês podem fazer depois, certo? Onde pesquisar sobre a história do nosso movimento. E aí eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre dois filmes documentários que vocês podem acessar. Inclusive, os dois estão na internet para assistir. Woods e Croquetes, que é de 2009, está uma péssima qualidade no YouTube. E o Divina Givas, Leandro Leal, que não escute, dá para assistir online por aí, que é do ano de 2017. 17. Isso, 2017. O Divinas Givas narra os ensaios e a história da vida de oito transformistas travestis dos anos 60 que fizeram seu nome no teatro rival: Jane de Castro, Kamilicá, Eloína dos Leopardos, Brigitte de Búzios, Rogéria, Divina Valéria, Marquesa. E Fugicas de Holiday. E a Leandra Leal vai contando a história de vida de forma resumida dessas oito artistas e a sua relação com o movimento artístico, com o mainstream e com a estadura militar. Os Croquetes Croquettes são uma trupe de 13 homens, alguns barbados, quase todos peludos, que trabalhavam com androgenia que mexiam nas questões de gênero e sexualidade o tempo inteiro, que vestiam roupas femininas, roupas masculinas, fios dentais, coisas exageradas, glitter na cara, cara toda branca, máscara, bigode, peruca, uma coisa que você pode virar e dizer, isso é drag? Isso não é drag? O que é drag? Tem alguma coisa estranha acontecendo. E eu vou dizer, são atores fazendo teatro. Eles tinham espetáculos de dança, comédia, e uma comédia que é chamada de comédia besterol, são os inventores da comédia besterol que a gente tem até hoje em dia, e vão influenciar a arte brasileira e europeia, inclusive com Josephine Baker assistindo The e levando parte daquilo que ela está assistindo para os seus próprios números, inclusive quando Josephine Baker morre no palco, uma das maiores cantoras burlescas de performance dos anos 60, 70, quem substitui, no teatro, é a truta do Ziz Croquete. Os dois argumentários são muito interessantes e os dois são narrados a partir do ponto de vista de uma mulher que cresceu com esses grupos. E aí, por que esses grupos são importantes? Porque eu os considero os pais e as mães do que nós temos hoje em dia como arte da noite. E arte da noite de um modo geral. Não só drag queens, transformistas, burlescas, Google go Boys e Strippers, a ideia de DJs, de espetáculos noturnos, de concurso, tudo isso foi gerado a partir do legado que esses dois grupos deixaram aqui no Rio de Janeiro. E quando eu falo aqui no Rio de Janeiro é porque esse eixo centro-sul era muito ligado ao que acontecia no Rio de Janeiro, não é só porque eu sou carioca. E é claro que as artes drags no resto do país, principalmente no Nordeste e Norte, vão seguir talvez outras pessoas. E aí me falta conhecimento, vou começar os vídeos com coisas que eu conheço. Tanto as Divinas Divas quanto os Zee são considerados vanguarda por todas as pessoas que falam sobre estes grupos. E quando a gente fala vanguarda, é gente que inventou e trouxe coisas para as outras. Nós só estamos aqui porque essas pessoas vieram antes fazer tudo isso e são pessoas que vêm de dois pontos que talvez as drag queens de hoje em dia nosso associam diretamente com a nossa arte, que é o carnaval e o teatro. Eram é um troupes de teatro, eram é um espetáculos de teatro. Acho que o que eu sempre falta no nosso movimento drag de hoje em dia é essa conexão com o palco do teatro também. E eu me coloco meio porque eu assisto poucas peças, porque peças de teatro nem sempre é acessível e tudo mais. E eu falo que são nossos pais e nossas mães porque Z Croquetes não era uma trufa de drag queens. E as vidas divas também não são drag queens. Você tem grupos de travestis que faziam teatro, e um grupo de homens afeminados que mexiam com as ideias de gênero e sexualidade de modo geral, que embaralhavam tudo isso, mas que também se identificavam apenas como homens. Então assim, ainda não são drags, porque não é só exatamente como nós reconhecemos drag, e as travestis elas também não eram interpretadas como apenas transformistas, eram a sua própria forma de arte. Então assim, são nossos pais e nossas mães que vão gerar, sei lá, eu, hoje em dia, depois de muitos anos. E eu não vou ficar dizendo a história dos filmes, você vai lá e assiste os filmes se você quiser. Eu vou fazer um breve resumo de questões que envolvem esses filmes, que eu acho que são importantes a gente ter uma leve noção para a nossa história. E o legado desses dois grupos é uma coisa que nós precisamos ter ciência, a gente precisa saber de onde veio uma porção de coisas que achamos que inventamos, ou que são naturais e já estavam por lá. Não, elas têm uma origem. E se eu te disser que grande parte da comédia que se consome no Brasil bebe da fonte dos croquetes? Eu estou dizendo isso porque Cláudia Raia, Bete Faria, Miguel Falabella, Pedro Cardoso, que são nomes que escrevem muito peças de teatro muitos programas de TV, que interpretam muitas coisas, acompanharam os espetáculos desse grupo. É seguro dizer que o saio de baixo saiu de um embrião do Miguel Falabella assistir os espetáculos de Zicroquete. É seguro dizer que nós temos material de Broadway e pessoas aptas a dançar hoje em dia em musicais, porque o Lenny Dale deixou esse legado para as pessoas. A gente está falando de pessoas que profissionalmente eram artistas. Tem uma coisa muito legal que a gente fala o termo tiet. Não sei se jovem ainda falam o termo diet, mas a gente usava muito o termo tiete né? Que era era muito fã, era tiete. Esse termo nasceu do fandom dos Zicroquettes. E essas tietes vão originar as Frenéticas, que foi um grupo de mulheres extremamente famoso nos anos 60, 70, 80. Que tem aquela música que você provavelmente já ouviu em alguma festa de aniversário. Eu sei que eu sou bonita e gostosa e sei que você me olha e me quer. Essas eram fãs dos Zicroquettes. Então, assim, diretamente parte da nossa música vem... Desse grupo. E o Lenny Dale, eu quero o pai da família do José Crocast, quer dizer, família, influenciou diretamente a Bossa Nova, a Elis Regina e a Laisa Minelli. E assim a gente está falando de nomes que todo mundo conhece. Todo mundo conhece a Bossa Nova, todo mundo conhece a Laisa Minelli, todo mundo conhece a Elis Regina. Por que, que a gente não conhece que foi uma gay performática, afeminada, louca do cu, que para fora, essa esse pessoal para cima, que ensinou um monte de coisa para eles. Como que a gente vai explicar para os grandes esquerdomachos que a bossa nova e o samba foram diretamente influenciados por uma bicha louca. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o legado das divinas divas, e não tem como a gente falar das divinas divas e de todas as travestis transexuais que faziam um show naquela época, sem falar do teatro rival do Rio de Janeiro e do Américo Leal, o avô da Leandra Leal. Em 1966, com um Américo Leal, substitui, por causa da censura, as vedetes por shows de transformistas e travestis. Quando a gente fala transformistas e travestis, é porque essas pessoas são travestis, mas elas não estão em processo de transição. Porque, como elas mesmas falam, elas eram as cobaias do hormônio. Não tinha informação nenhuma sobre transexualidade na época. Era uma grande confusão. E esses espaços de teatro vão possibilitar que nós tenhamos palco em boates gays, posteriormente. Então assim, o ato de se ter uma figura em cima de um palco, uma boate gay, surgiu por causa do teatro rival de Divinas Divas, que obviamente não se chamavam de Divinas Divas na época, tinham vários nomes, espetáculos com vários nomes diferentes, enfim. Aí vocês veem o documentário, vocês vão saber. Eu só estou resumindo Divinas Divas como um termo guarda-chuva. A nossa cultura de dublar vem muito das práticas dos espetáculos que essas mulheres faziam. E você acha que Pablo Vittar inventou a drag cantora? Meninas, acorda! Nos anos 60, 70, essas pessoas cantavam ao vivo e gravavam canções. Existiam compositores que faziam especificamente músicas para os espetáculos de travestis nos anos 60, 70 e 80. Elas têm uma discografia própria. E tem uma coisa muito louca que a gente precisa dizer, as saunas e os Go Boys foram introduzidos no Brasil por Heloína dos Leopardos. Heloína dos Leopardos foi a primeira pessoa a colocar um show de homens nus de pau duro em teatros e boates do Rio de Janeiro. E ela fez um sucesso absurdo, ela ganhou uma fortuna que ela disse no filme que gastou toda, e é isso, se a gente tem hoje em dia festas de sexo ao vivo, esse espaço foi conquistado muito tempo antes por uma travesti que resolveu importar a ideia da Europa de fazer shows de nudez masculina em plenos anos 70 para 80 na ditadura militar. Ah, e outra coisa, a mesma Helena dos Leopardos é a primeira madrinha de bateria de escola de samba do Brasil. Esse espaço que hoje em dia é ocupado majoritariamente, se não apenas por mulheres cis, foi criado especificamente para uma travesti. E essas informações, esse legado, faz parte da gente ter o, o tal do orgulho LGBTQI+. A gente saber de onde saiu tanta coisa, saiu da gente. Nós produzimos cultura, produzimos tendência, produzimos tudo há muito tempo. Só que somos constantemente apagados e apagadas da história. E é importante falar que tudo isso aconteceu em plena ditadura. Zicroquedes começou a fazer espetáculo depois do 5. A gente está falando de homens sem menus, de maquiagem, vestidos com roupas de mulher, com asas de borboleta e fio dental, dançando e cantando, piruetando, dentro de um teatro. Em pleno ato institucional número 5. Tanto os Dzikraketi quanto os Divinas Divas tiveram que fazer sessões de espetáculo para censores. O que isso significa? Que um censor da ditadura militar lá, ele sentava, era ele, e você tinha toda a trupe fazendo o um espetáculo especificamente para que esse censor permitisse ou não a execução desse, desse espetáculo e retirasse partes que ele achasse impróprias. Quando você vê uma drag nos anos 2020 falando, ai, meu Deus, como é difícil fazer drag, eu sofro muito, não tenho espaço. Você lembra que um monte de travesti, numa época que não tinha direito civil nenhum, e um monte de bicha pintosa, no ato de maior censura desse país, enfrentaram pessoas diretamente ligadas a um governo autoritário para fazer arte. Tá assim. Isso é difícil para você, entender? realmente é muito difícil fazer drag, é complicadíssimo mané vamos dar uma segurada na sua reclamação. Que pra você reclamar que não tem espaço hoje em dia, de fato não tem, as pessoas abriram espaço na base da peitada, Beteram assim, as tetas e abriram espaço pra gente. Contra uma ditadura militar. Tem uma coisa que a Rogéria falou no Divina Gilberto, que é ótimo, que ela fala assim, nós éramos a diversão do povo brasileiro. Tudo bem, ela fala o povo brasileiro, o pessoal do Rio de Janeiro, né? mas enfim... De fato, é nos momentos de maior censura, maior repressão que você tem a busca pelos cabaréis. Tanto que o sucesso das minas divas quanto dos croquetes vai acontecer durante a ditadura. E após a ditadura, com a reabertura política, essas pessoas vão ser menos procuradas e vão entrar nesse ostracismo. A partir dos anos 80. Porque é na hora da crise que as pessoas buscam o quê? Nós somos artistas que representam justamente o enfrentamento de todas as regras instituídas. As pessoas vão procurar a travesti, a drag queen, a burlesca, o stripper, quão mais reprimidas elas se sintam. Porque a gente representa justamente aquele momento, aquele espaço de liberdade. E nosso corpo é político. Você ter essas pessoas no palco é político. Ninguém precisa virar e dizer, estou aqui é um show político. A política está acontecendo no executar do que é proibido. Inclusive todo mundo fala que tinha uma dificuldade de censurar esses espetáculos como não o que estava que errado. Né? Os censores tinham dificuldade de entender por que, que aquilo não podia. Eles sabiam que não podia, mas como é que não podia? Por que que não podia? Eu fico cá pensando que embora a gente esteja em pandemia, é meio que a nossa obrigação, nesse momento que a gente também está num governo extremamente repressor, de produzir arte marginal. É meio que a nossa obrigação isso. Agora, tá uma parte muito legal que eu gosto de falar do que não é novidade. Tá? Porque a gente tem o hábito de não pesquisar nada. Eu acho que artista tem que estudar, gente. Essas pessoas estudavam muito. Eram artistas, atores e atrizes de teatro. Pessoas que de fato estudavam um monte de coisa. Falavam uma cacetada de línguas. Treinavam e ensaiavam enlouquecidamente. E aí, a gente, né? Drags transformistas... Performers do século 21 Achamos que inventamos as coisas Os conceitos são novos Que vieram com drag racing, enfim Sabe quando você fala que você tem uma house? Então, o Zee croquete Croquette era um dizer Família Há muito tempo atrás Com direito a pai, mãe, irmã, tia Filha, sobrinha Toda uma composição De família De casa, de drag Já tinha com A trupe de z E aí a gente acha o quê? que veio com as casas de Vogue nos anos 80 70 60 Estados Unidos e nos anos 60 já tinha viado fazendo isso no Brasil. Outra coisa que a gente acha que drag só está cantando agora. A Paulo Vittar inventou a drag cantora. Não inventou, talvez tenha inventado a drag Superstar. Mas drag transformistas, artistas da noite cantando já existe há bastante tempo. Aí você pega uma drag que é andrógena, ela se acha a revolução da arte, que ela fala, nossa o que eu faço é muito diferente, porque eu não faço uma figura hiperfeminina, eu faço essa figura hidrógena, eu me ma... Amiga, então, deixa eu te contar uma coisa, todos e croquetes era basicamente isso, você não está inventando nada, e se você quer seguir isso, que eu acho ótimo, vai estudar esse grupo de pessoas, não tem nada de errado em estudar referências, inclusive é o mais correto a se fazer, ou você acha que é Lady Gaga, tem essa capacidade que ela tem de pegar tudo aquilo que já foi feito e transformar em coisa nova que as pessoas falam, uau, eu nunca vi isso na vida. Esse é o grande trabalho de andré queen. E não é novidade nenhuma o questionamento das identidades. Hoje em dia as pessoas falam, ah, é coisa de pós-moderno, ficar aumentando a sigla LGBTQI+, é Y, Z, Essas pessoas elas já não tinham uma definição, elas já eram queer antes do queer. Antes de existir um movimento queer acadêmico, essas pessoas já colocavam a identidade em xeque. Elas não eram nem homens nem mulheres de acordo com o que a sociedade dizia na época. A sexualidade delas não era hétero nem homo ou bi ou pan, dependia de cada momento, era tudo muito fluido. As pessoas olhavam aquilo e falavam Existe nos Zicloakets uma energia masculina muito forte Existe nessas divas travestis uma energia feminina muito forte A gente tá vendo isso acontecer Mas não é aquilo que se espera que se apresente no palco Inclusive tem uma coisa muito legal que a Brigitte Bus diz Eu sempre quis ser isso que eu sou Aí a Leandro Leal pergunta Mas o que, que você é? Ela fala Eu não sei mais me definir Que as pessoas inventaram tanta coisa Eu sou eu Pra gente, que tem essa necessidade identitária, de pautas identitárias tão importante, isso pode soar como, ah, de serviço, ah, porque as pessoas no estudo não reconhecem, mas você tá falando de uma pessoa que literalmente inventou uma identidade nova pra ela. E ela não tá preocupada em nomear isso. E uma das minhas frases preferidas vem desse documentário de Croquete. Nós somos todos tão ignorantes, enlouqueçamos, pois acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida não sabe sobre tudo não precisa ter sanidade o tempo inteiro bom, o nosso capítulo de hoje da Barça está chegando ao fim eu quero que vocês deem feedback, porque essa playlist está começando agora, então eu quero que vocês digam o que vocês acharam, se está chato, se está monótono a gente tem que botar mais imagens, menos imagem, fragmento de vídeo, o que vocês acham por favor, falem comigo se não quiser botar público comentário me mandem inbox, as minhas redes estão aqui embaixo, tá bom eu vou sair por ali até o próximo vídeo obrigada e yes, nós temos banana banana para dar e vender a princípio eu fiz um pré roteiro de quatro vídeos para esta playlist talvez eu faça um quinto é uma playlist limitada entendeu estamos começando aqui no mês do orgulho LGBT mais a e talvez eu faça uma segunda temporada depois, depende de como vocês vão recepcionar. Então, por favor, seu feedback é muito importante para te fazer a sonsa, tá bonita?